Eu hoje comprei estas luzes de Natal e quero experimentar com vocês ver que tipo de fotos é que conseguimos tirar com isto, por isso vamos começar. Dentro da nossa caixinha temos este aparelho que é o que vai emanar as luzes de Natal e nós temos algumas opções, temos uh, com som ou sem som, mas isso não é muito importante para nós, temos ligado, desligado e com flash e depois temos em cima uma forma de regular esse flash depois temos aqui um que diz Motor Controller que penso que tem a ver com a velocidade que aparecem as imagens, mas parece-me bastante simples de utilizar. Também na caixa encontramos uma coisa muito importante e um mini tripé. E eu vou utilizar este tripé que veio incluído para ajustar as minhas luzes neste vídeo. Por isso vamos ligar, vamos ver que luz é que temos ao nosso dispor para as nossas fotos e vamos começar a tirar fotos. Ok, eu vou tentar primeiro tirar. Eu vou tentar primeiro tirar umas fotos assim, eu coloquei em cima de um banco porque não é grande suficiente para chegar aqui ao teto se eu colocasse mesmo no chão, por isso coloquei um banco e coloquei este aparelho por cima e vocês estão a ver agora o resultado. Desliguei também as luzes para vermos mesmo muito bem uh, estes efeitos na minha cara e agora vamos tirar fotos. As primeiras fotos vão ser então com a luz diretamente para a minha cara e vou tentar tirar uma foto de corpo e depois uma foto de retrato. descobrir descobri que há uma forma, Ui! uma das coisas que eu não estava a gostar muito agora nesta primeira experiência com a Canon é que estava a ficar com formas muito fortes, ou seja, Pai Natais e estrelas muito, muito fortes na minha cara, por isso eu descobri uma forma de conseguir escolher o que nós queremos ver e isso é muito interessante. Por exemplo, se eu quiser agora umas estrelas eu consigo tê-las e é só rodando aqui estes botões do motor... do motor controller? Exato, do motor controller. Neste momento eu tenho parado completamente. Isto é o que estava a acontecer. Muito rápido e sempre a mexer. Mas eu quero, por exemplo, quero ficar assim. E quero ter só estas estrelinhas, por isso vou passar para aqui. E vou ter estas estrelinhas na cara e vou usar a minha Canon de novo. Primeiras fotos feitas, o que eu gostava de experimentar agora era não colocar a luz diretamente para a minha cara, mas atrás de mim. Deve dar uma experiência super gira para a câmera e esses feitos de luz devem ficar incríveis por isso essa É só uma teoria, por isso vamos experimentar juntos. Vou ter que desligar as luzes para se ver alguma coisa. eu preciso iluminar a minha cara iluminar a parte de trás peraí vou usar um candeeiro para iluminar a minha cara parece qualquer coisa aqui, não é? estou a pensar noutra coisa eu acho que estas fotos não vão resultar muito bem mas digam-me vocês que é que vocês acham mas o que eu vou tentar agora é Colocar uma luz aqui à frente de outra cor e mover isto para o fundo. Como o fundo está azul, eu não quero que a minha cara fique tão azul, por isso eu vou mudar para um rosa, por exemplo. É interessante como com alguns minutos nós conseguimos começar a perceber a luz, começar a ver como é que se comporta com a câmera, tentar entender como é que se comporta no espaço e com mais luz extra, acho mesmo muito interessante. Vocês o que tiveram a ver foram as fotos finalizadas já com o filtro. Eu vou disponibilizar para vocês esse preset, embora provavelmente não... Funciona tão bem com vocês em fotos normais, mas se vocês quiserem fazer uma ação fotográfica assim parecida, tiverem mais ou menos no mesmo ambiente, podem testar este efeito e não se esqueçam de mudar a exposição e o contraste para ficar mesmo, mesmo perfeito na vossa foto. Espero que vocês tenham gostado destas fotos tiradas com a minha Canon com uma luz natalícia diferente e vamos amanhã! Tchau!